Olá, esse é o canal do Blog do Gujaque. Se você deseja ler, entender e saber como aplicar os textos bíblicos, você está no lugar certo. Olá, me chamo Guilherme Gujaque, sou teólogo, professor e este vídeo é uma série chamada Mergulho Bíblico. O Mergulho Bíblico é um projeto de discipulado online, via Hangout, uma vez por semana. Se você quiser saber mais detalhes. Como isso acontece, veja na descrição o link para você mandar o seu e-mail e receber informações. O propósito dessa série de vídeos é ajudar a melhorar a sua capacidade de ler, interpretar e pôr em prática as verdades bíblicas que você lê no dia a dia aí na sua Bíblia. Aproveite e se inscreve no canal. Queremos criar uma grande rede de leitores e leitoras da Bíblia. Então você se inscreve no canal. Aperta o sininho, que o sininho vai notificar você toda vez que um vídeo novo entrar no ar. Depois que você sinalizar, vai lá no gostei, se gostou, se não gostou não precisa clicar também. E copia o link desse vídeo e espalha, compartilha, espalha pelas suas redes, suas redes sociais para que mais pessoas possam aprender a ler interpretar e também pôr em prática o texto bíblico que nós vamos apresentar nessa série de vídeos funciona, sério, funciona. Muitas pessoas têm dado testemunho dizendo Pô, Bujac, depois que você me passou essa dica de leitura, de interpretar o texto bíblico, o texto agora faz sentido. Sim, faz sentido. A Bíblia não é para alguns poucos iniciados, a Bíblia é para todo o povo para o povo e a intenção de Deus é de verbalizar a sua vontade de forma que todas as pessoas possam entender. Então muita gente ficou longe do texto bíblico por muito tempo por achar que esse, o texto era algo assim tão distante que você não poderia fazer parte ou acessar o texto porque o texto era só para alguns poucos iniciados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, e é o que nós vamos ensinar nesse primeiro vídeo, é fazer a leitura de reconhecimento. Nós vamos ler o texto. Aí na descrição você tem o link para você baixar o texto de Romanos é, completo. Bom, você vai perceber que quando você abrir o arquivo, ele não tem versículos e não tem capítulos. Por quê? Porque capítulos e versículos são ruídos da leitura. Eles geram um ruído. Que tipo de ruído? Eles atrapalham a, a sequência. De leitura do texto, porque nós nos acostumamos a ler um capítulo por vez ou achar que ao final de cada capítulo, por conta é, da forma como a literatura trabalha seus escritos, né, a formatação da literatura, que cada capítulo é uma ideia, não funciona no texto bíblico. Capítulo e versículo no texto bíblico funcionam apenas como indexadores de localização. Só isso, só isso. Capítulo e versículo só tem essa, essa função. Uma ideia não está contida em um só capítulo. Existem muitos exemplos, muitos exemplos, e podemos dar uma dezena deles para você, para você perceber que quando você separa por capítulos e versículos, eles acabam, é, você acaba perdendo a, a sequência lógica, a construção de toda a ideia do autor. Então versículos e capítulos são apenas um ruído ou indexadores da leitura. Ele, o texto que você recebeu, ele não tem versículo, não tem capítulo. Então, como é que, a, como é que funciona então, a leitura é, de reconhecimento? Você vai ler o texto, todo o texto. Sugiro que você leia em voz alta e gravando. Pegue um celular, pegue o seu celular e grave você lendo. Por quê? Porque quando você lê o texto pela primeira vez, gravando o texto, você vai ouvir e você vai perceber que a sua leitura atrapalhou, a, a sua leitura em voz alta, é, quando você ouvir, você vai perceber que você não conseguiu ler o texto como o texto foi escrito. Ué, como assim? Eu não li todas as palavras? Todas as palavras não estavam lá, uma depois da outra? Sim, todas as palavras estavam lá, uma depois da outra. Você conseguiu fazer... A decodificação desses sinais, só isso. Mas a interpretação dessa codificação não ficou clara. Por quê? Porque você comeu vírgula, é possível que você tenha comido os pontos, ponto e vírgulas, ponto de exclamação, pontos de interrogação. Quando Paulo escreveu esse texto, na verdade não foi ele, ele usou alguém para poder escrever, ele ditava isso. A pessoa que ouviu o seu amanuense, ele fez o registro. É, cuidadosamente, é, um registro cuidadoso de toda a informação que Paulo gostaria de transmitir. Por quê? Porque ele estava falando numa uma forma de código, que é o código da fala, mas ele precisava transcrever esse código da fala no código de escrita. Então, para que todo mundo ouvisse a voz de Paulo... O, o amanuense escreveu utilizando todos os recursos gráficos para que você pudesse reproduzir aquilo que o apóstolo Paulo havia dito é, para, o seu, para a pessoa que estava transcrevendo. Então, quando você lê o texto, você tem que ler fazendo o um serviço inverso, ou seja, devolvendo para os ouvidos aquilo que ah, Paulo havia falado. Então, Paulo falou, alguém transcreveu. Colocou em código. Aí você agora, dois mil anos depois, lê o texto. Aí quando você lê o texto, é preciso que você faça essa transcodificação. Ou seja, você tem que ouvir a voz de Paulo outra vez. E aí quando você grava e ouve a sua voz, duas coisas vão acontecer. Primeiro, porque você vai estranhar a sua voz. Isso é normal. Aquela é a sua voz que todas as pessoas escutam, mas não é a voz que eu escuto. Porque você tem uma caixa de ressonância que é o seu que, que é o crânio. O crânio é uma grande caixa de ressonância, então há equilíbrio, está equalizada a sua voz aqui de forma diferente da forma que vai aparecer no seu aparelho de celular. Mas ouça a sua voz e veja se você entendeu o que você leu. Se você não entendeu o que você leu, já é um, já é um primeiro passo, que já é um primeiro passo positivo, significa que você precisa voltar ao texto. E é engraçado porque você vai voltar ao texto muitas, muitas, e muitas, e muitas vezes. Em todo o processo, nessa série do Mergulho Bíblico, você vai voltar e ler o texto muitas vezes. O texto que eu estou sugerindo para você é o texto de Paulo aos Romanos. Então nós vamos ler muitas vezes. Isso não é ruim, isso é muito bom, ao ponto de você já saber quase de cor o texto bíblico. Isso é muito importante. Oh. Uma das coisas que nós perdemos na nossa tradição é decorar textos bíblicos. Bom, então você gravou, depois de ter gravado você vai ouvir o som da sua voz, e o som da sua voz você vai tentar entender, você não vai ler o texto junto, você vai tentar entender. É como se você tivesse pego, pego o telefone e ligado para alguém e tivesse dizendo para ela tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse. Então ela tem que entender, o texto tem que fazer sentido. Tem que ter começo, meio e fim. Você precisa compreender isso. Então, uh, se você não conseguiu fazer isso, você não conseguiu entender o que você falou, é sinal de que a sua leitura está truncada. E se a sua leitura está truncada, você precisa treinar a sua leitura. Então, antes de qualquer coisa, precisamos aprender a ler o texto. Então, ler o texto não é só entender. Entender é um outro processo. O que nós temos que aprender agora é... Decodificar os sinais. Então, leia pausadamente, leia pausadamente, com calma, e leia é, respeitando todas as sinalizações. Vírgula é uma pausa, ponto e vírgula é uma pausa com suspense. Ah, ah, quando início, ponto final é ponto final, ponto de exclamação tem que terminar com ênfase, ponto de interrogação tem que terminar fazendo a entonação de dúvida. Então você precisa respeitar. Toda a acentuação gráfica que existe no texto. Por quê? Porque essa acentuação gráfica vai ajudar você a compreender o texto. Então não adianta tentar saber o que significa isso no grego se primeiro você não descobriu o que significa isso na língua portuguesa, que é a sua língua. Então leia pausadamente. É preciso que você entenda que você precisa ler pausadamente. Depois de ler, aí gravou de novo, ouça outra vez. Tá melhor a leitura está conseguindo compreender, está fazendo sentido o que está sendo dito, o que você está ouvindo. Então, é sinal de que você começou a ler o texto. Depois que você fez isso, depois que você terminou esse processo, isso pode levar uma semana, duas semanas, três semanas, mas é importante que você faça. O texto é, do apóstolo Paulo aos Romanos, é, você... Você consegue ler todos os 16 capítulos e você nem vai perceber que tem 16 capítulos em 20 minutos. É, até 20 minutos eu acho que você consegue fazer a leitura de todo o texto. Então separe, reserve uma parte do dia para isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, se o texto bíblico, que é normatizador para a sua vida, que ajuda você a tomar as decisões, é um instrumento de leitura para a tomada de boas decisões. Você não tem tempo para isso? Cara, você está vivendo sob risco e vivendo por conta própria e isso é um grande perigo. Então é isso. Não esqueça é, de dar aí o, o curtir ou, e, ou se inscrever no, no canal. É, e se, isso, se, se essa informação para você foi relevante, se isso foi importante para você, ajuda a passar as informações para os seus amigos também. Lembrando que é, o material é todo gratuito, você pode distribuir gratuitamente para todo mundo, não tem custo nenhum, tá bom? É importante que você se esforce para isso. Põe aí nos comentários... Ah, como é, que foi? como é que foi a experiência de fazer isso? Se não deu conta de fazer isso nos 16 capítulos, tenta um, dois, três, três folhas, quatro folhas do texto. Mas faça isso. Comece a fazer. Se você não começar a fazer, você vai continuar sendo uma pessoa totalmente dependente da leitura dos outros. E um dos pontos principais da reforma protestante foi a devolução do sacerdócio universal para o crente. Então você não precisa de alguém como eu gerando conteúdo para você do TEDA. Eu tenho que compartilhar com você o que Deus falou comigo, mas você também pode compartilhar comigo aquilo que o Senhor falou com você através das escrituras. Nós somos iguais. Não existe esse desnível que foi criado no Brasil. Isso é uma bobagem. Então eu estou propondo para você, você se libertar dessas amarras. Mas isso requer esforço, requer desejo e requer empenho. Este é o nosso primeiro vídeo. E toda a série está disponível para você. É, um, aí, os vídeos estão disponíveis você pode baixar, mandar por WhatsApp é, querer tirar só o áudio fica à vontade, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã e que o Senhor possa guardar você nesse empenho da leitura das escrituras bem-vindo à rede do Mergulho Bíblico, que o Senhor possa te abençoar